E aí galera, beleza? De nada é com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e como começou aí a Fórmula 1 ano 2022, certo? É... Resolvi trazer para vocês aqui a coleção de Fórmula 1, carros de Fórmula 1 é... do Franklin, mano. Está ligado que o Franklin é um piloto no game, né, mano? Então provavelmente é fã de Fórmula 1. Mas engraçado que nos Estados Unidos no estado inusidenses <risos> não é assim que se produzir. até falei errado da maneira errada os americanos os norte-americanos eles não são muito fãs de Fórmula 1 não cara eles gostam mais da Indy é Fórmula 1 nos Estados Unidos não é tão forte assim se eu não me engano acho que eles nem correm lá o Fórmula 1 nem corre lá não sei porque assim cara eu também não sou um fãzaço de Fórmula 1 eu acho as pistas Legais Eu curto os carros Eu acho os carros incríveis O barulho, o som Mas eu não tenho paciência de assistir Cara, tipo Acordar cedo, muitas das vezes as corridas são É cedo, né De acordar cedo e ficar ali duas horas Vendo o carro É Não sei, velho, eu não tenho muita paciência Eu já assisti alguns algum, Algumas corridas mas eu não tenho tanta paciência assim, velho. Não sei porquê. Se você é que nem eu, comenta aí. Mas temos aqui alguns carros, galera. Se você é muito fã de Fórmula 1, comenta aí de qual ano é. Porque eu instalei aqui e ali aparece os anos da, dos carros. Mas eu, sinceramente, não vou conseguir lembrar todos aqui. Beleza? Beleza? Ó, seguinte, temos esse, esse Red Bull aqui, ó Que acho que foi campeã né? do, do, do eu, só, eu só tô achando essa cor, tá meio estranha, Ele é azul, né? Deixa eu mudar aqui, só ver se eu consigo mudar Vou mudar já comentando aqui com vocês é, Deixa eu colocar aqui Eu acho que tá com uma cor estranha ah, isso, ah, patrocínio são Estão corretos Deixa eu ver se dá pra mudar A cor aqui mas é azul, né, mano? Tá meio... Não sei se é por causa do, do, do, do local. Ou é a estampa que tá errada, mano? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Ah, não. Ah, deixa assim mesmo. Mas é um Red Bull. Cara, se eu não me engano, essas rodas, assim, fechadinhas é agora, né? Dessa, dessa nova temporada, né, mano? Ah, e outra coisa também, eu joguei o eu... Fórmula 1 2020, se eu não me engano, é... que eu peguei ali na, na EA, né? E aí eu quis platinar o jogo, então eu joguei também o Fórmula 1 legalzinho de jogar também, muito legal. Mas sinceramente, duas horas ali, o carro girando, girando, girando, não tenho paciência, talvez seria... Teria se fosse se eu Fosse assistir né Aí seria mais interessante então, Ó, você pode ver que Esse modelo aqui, eu acho, não tenho certeza Mas eu acho que é o modelo desse ano Galera No mínimo no ano do ano passado Mas eu vi algumas fotos Dos carros desse ano e eles estão com essas, essas rodas aí com Colocaram uma, uma Carlota, sei lá que bagulho que é Ó, esse daqui eu acho que é do ano passado ó, Que é a McLaren Do Hamilton Não sei se é o 44 é dele número é aqui Né, que tem o um outro piloto lá Que eu esqueci o nome dele Também, como é o nome dele lá Do outro piloto que Os caras brigaram até o final lá mano pra, pra, pra ser campeão Um ano aí Caraca, muito louco né Os carros são demais, irmão Demais, demais mesmo então, tá aqui o McLaren do amigo do Neymar. E temos aqui a Ferrari. Mais um modelo que eu acho que é desse ano. Desse ano agora. Olha o Ferrari, mano. O Ferrari é muito louco, né? É, eu acho que essa carota seria a preta, né? Que são os padrões, esses carros novos aí. Eu queria ter instalado mais carros, galera. Mas o jogo não tava suportando. Mas, claro, né? Que vai ter o nosso querido. E considerado aí um dos melhores. É... De todos os tempos. Ayrton Senna. Tem dois carros aqui, ó. Porque um é do Prost e o outro é do, do Senna, né? Que, que eles rivalizavam muito, né, mano? Na época eles corriam na McLaren. Tem até aquela que o Senna... <risos> O Senna, né, que jogou o carro em cima dele, né, mano? Pra quebrar o carro dele, É tô louco, mano. Você era irmão. irmão. Aqui, ó, a McLaren do, do Prost, a McLaren do Senna. <coughs> Agora eu não sei qual é, se era o, o 12 do Senna ou o 11 do Prost. Não, não, não sei, mano. Vocês podem comentar aí também. E temos aqui, galera, o outra Ferrari. É... Essa daqui é do, do, do outro ícone Outro gênio do Fórmula 1 Que é o Schumacher, né, mano Que sinceramente nem sei como é que tá a situação de saúde dele, né Ele teve aquele acidente e tal Muito triste E eu não sei como é que tá a situação do, do Schumacher Mas, cara, o cara mandava muito bem o alemão, né, velho a época que a Ferrari... Era muito forte. É... Inclusive, eu acho que o... essa última corrida aí foi uma. Foi uma... um... o Larek. Larek. Larek. Sei lá o nome daquele cara lá. Que venceu, né? O... A Ferrari, né? Venceu esse último prêmio aí. Agora, sinceramente, eu não sei se esse. Tá muito parecido com esse aqui, ó. Esse daqui eu acho que é antigo. Caraca, olha o spoiler desse aqui, velho. Que louco, mano. Os estão bem da hora. Mas tá muito parecido com esse daqui, ó. Então, eu acho que é desse ano. Mas, é... Olha, mas... Era muito louco na época que o Senna corria, né, mano? Eu sou da, da, da época, né? Tipo assim, era criança, né, mano? Eu de 88. Então, era criança ali, mas... Pô, já como, né, cara? A galera parava pra ver o Senna correr, né? Inclusive, a audiência da Fórmula 1 baixou muito no Brasil depois que pilotos brasileiros não... Não, não deixaram de ser protagonista né o massa lá que chegou a quase ser campeão né? ganhava uma outra ali o rubinho ganhava uma outra ali mas pô era o segundo piloto do do, do, do schumacher e deixar passar algumas vezes né Tem aquela aquela do do clever machado né? hoje não hoje não hoje não hoje sim <risos> Ai, mano, muito bom aquilo lá, velho. Mas aí, galera, comenta aí se você curte Fórmula 1. Eu tentei baixar o Renault, que o Alonso foi campeão, né? Com uma Renault, né, mano? Que é um carro que... Né? Um motor que... Carros normais na Renault não tão legais, mas... Enfim. O motor do Red Bull, se eu não me engano, é... Deixa eu ver se eu acho aqui. É Aston Martin, né? Aston Martin, não, é... Cara, esqueci, velho, do motor que é, que, que é da Red Bull. Mas já foi Renault, eu lembro que já foi Renault. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, mostrando alguns carros aí, a coleção do Franklin. De Fórmula 1. Onde o Franklin arrumou esse carro? A gente dá um jeito no GTA, né, irmão? É isso. ó até a próxima. E fui!